A gente veio aqui nesse lago procurar alguns bichos, uma vida selvagem, vamos ver se a gente dá sorte. E lembrando que quando você estiver usando a sua tele, eu recomendo você usar velocidades bem altas, né? Às vezes só o botão sendo clicado acaba dando uma destabilizada. Então é interessante você ter uma velocidade sempre alta quando estiver fotografando numa distância focal grande. Mas eu recomendo também você utilizar uma velocidade baixa quando você estiver com pouca luz, como é o caso de fotografar à noite a lua. Mas para isso, você vai ficar à noite. Como a noite tem muito menos luz do que de dia, eu optei por colocar a minha câmera no tripé para fazer uma foto da lua. Lembrando que com o tripé eu consigo deixar a minha velocidade do obturador muito mais baixa, compensando no ISO mais baixo também, que vai gerar muito menos ruído e vai deixar uma qualidade de imagem muito melhor. Ah, lembrando também que eu coloquei um timer de 2 segundos aqui, porque às vezes apertar o botão acaba gerando um certo balanço na sua câmera, prejudicando a sua imagem. É a 75300.